Galera, como eu já tinha previsto, o Scammer devolveu a luva. Tá aqui, no meu inventário, e eu sabia que ele iria devolver, porque todo, todo Scammer, sem exceção, é bunda mole, é frouxo, é peidão. Depois no vídeo, além de devolver a luva, o que ele fez, né, na verdade o que ele tá fazendo, é implorando pra eu excluir o último vídeo. Segundo ele mesmo, a vida dele ficou um caos, as pessoas que ele conhecia descobriram o que ele fez, até a família dele parece que ficou sabendo aí da malandragem do garoto... De verdade, eu não tenho dó, mano Eu não tenho dó Eu, eu no fundo, quero que ele se foda Ele pode até ter se arrependido E eu realmente acho que ele se arrependeu Eu vou mostrar aqui nesse vídeo todas as conversas que eu e o inscrito escamado teve com ele né? Depois do meu vídeo Eu sei também que alguns de vocês ficaram com dó Até um inscrito que foi escamado ficou com dó Mas não fiquem Não fiquem, rapaziada Porque ele só voltou atrás Ele só devolveu a luva Porque eu fiz o um vídeo sobre ele E porque ele foi descoberto Caso contrário, ele estaria sumido até agora A luva que liberou hoje Ele não teria devolvido Ele já teria vendido Já teria liquidado o golpe Eu sei que é duro eu sei que é rude, mas esse tipo de pessoa tem que tratar assim, Se você tem dó, ou você é tão scammer quanto ele, ou então a sua dó só vai durar até acontecer com você. Vem comigo, rapaziada, que eu vou mostrar para vocês como que eu consegui recuperar a luva do inscrito. É um vídeo gostoso, cara. É um vídeo prazeroso de se assistir.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 Allen, simplesmente uma das AWPs mais caras do CSGO. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Justiceiro 1337. Não. Nada disso. O que eu tô recebendo de e-mail, de direct, de pessoas que foram escamadas e querem que eu vá atrás de scammer Rapaziada, não dá, tá ligado? O que eu posso fazer, eu já faço há anos, inclusive aqui no Brasil eu acho que eu sou o único youtuber, né? Que há mais de 5 anos faço vários vídeos ensinando as pessoas a não serem escamadas, enfim. O que eu posso fazer é isso, ensiná-los a não serem escamados. Óbvio, um ou outro ali eu ajudo, mas não dá pra eu ficar vendo caso por caso, indo atrás de scammers. Vocês precisam criar essa malícia, ir atrás desse conhecimento, porque assim... Se você for escamado, a Steam não vai devolver a sua skin. Mano, se você for escamado, já era. Acabou. É triste, mas é realidade. Não é culpa minha. Culpa da Valve. Não querendo mudar de assunto, mas já mudando, né? Eu prometo ser bem rápido. Eu queria conhecer vocês um pouco melhor. Então, aí na descrição, eu vou deixar um questionário. Sim, um questionário. Esse questionáriozinho aqui, muito simples. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone para contato, gênero e estado civil, onde você mora, a sua profissão, qual a sua renda mensal. Pergunta simples, mas eu preciso que vocês respondam. Podem ficar aí despreocupados, pois todas as informações escolhidas aqui serão confidenciais, é uma novidade muito boa, eu não posso falar muito agora, porém, eu sei que todos vocês irão gostar e para preencher esse questionário, você não vai gastar um real, é de graça, além de não gastar nada, no final do formulário eu peço o seu trade link, pois eu irei recompensar algumas pessoas com skins, mais precisamente, uma faquinha, então preenche o formulário, vai ser importante para você, vai ser importante para mim e no final vocês ainda serão recompensados, fechou? Vou deixar no comentário fixado e no primeiro link da descrição. Vamos lá, rapaziada, tudo começou há quatro dias, quando eu postei aqui no canal um vídeo do meu inscrito sendo escamado. E esse vídeo, ele não era de um relato, tinha gravação. O meu inscrito foi escamado durante uma call no Discord, uma call no Discord com o Scammer. Essa qual foi criada no intuito do bem inscrito vender uma faca e uma luva pro golpista Eles se conheceram no grupo de Facebook, foram no Discord negociar E o Scammer, ele... assim, não dá pra negar, ele foi esperto Pro mal, mas foi E aí vai o meu conselho para vocês Porque eu tenho certeza que terão aí alguns Scammers assistindo esse vídeo Cada um de vocês, sem exceção nenhuma, estão fadados ao fracasso Todos Você pode estar se dando bem agora, mas espere um pouco Espera só um pouquinho que você vai ver. Resumindo para vocês, o golpista sugeriu ao meu inscrito que ele enviasse primeiro a skin mais barata. No caso, a luva. Qual é a mais barata dos dois? É a luva. Você coloca a luva, aí eu faço... Dos dois pra vocês Pois assim, quando ele recebesse a luva Ele teoricamente faria o pix Do valor das duas skins E meu seguidor, após receber o valor das duas skins Enviaria a segunda skin né No caso, a mais cara, que seria a faca Olha a ideia do Scammer Qual dos dois itens é mais barato? Aí o meu inscrito falou, a luva. Então a proposta do Scammer foi a seguinte, você me manda a luva, que é o item mais barato, eu te pago pelos dois, pela luva e pela faca, e depois você me envia a faca, fechou? Ele aceitou negociar dessa maneira e o que aconteceu foi isso daí. Eu mandando a luva, você manda o dinheiro, certo? É todo, pode deixar. Mano, tá no seu inventar aí. Entra aqui no canal. Manda aí... Caralho, é Bastou uma inscrita enviar a luva e pronto, mano, o cara sumiu. E dá pra saber que isso foi premeditado e que não foi algo, sei lá, que ele pensou ali na hora, teve um surto e decidiu escamar o cara, não. Foi premeditado porque assim que o esquema recebe a luva, instantaneamente, em segundos, ele já bloqueia do Discord, bloqueia do Facebook, bloqueia da Steam. Ou seja, ele já deixou tudo no gatilho. E tudo que ele falou durante a call foi pra ganhar confiança. Então assim, ele pensou em tudo nos mínimos detalhes. Quer dizer, pensou mais ou menos. E eu vou contar agora como eu descobri quem era ele. No vídeo que eu postei há quatro dias, eu não quis mostrar o Facebook dele, pois eu sabia da possibilidade daquele perfil no Facebook ser fake, ou seja, ele poderia estar usando a foto e o nome de outra pessoa, e eu não poderia mostrar a foto e o nome dessa pessoa, correndo o risco de ser outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, e que sairia muito prejudicada. Então, eu não mostrei. Porém, desde o começo, desconfiei que sim, aquele Facebook era realmente dele. E eu tinha essa desconfiança, primeiro, era um Facebook relativamente antigo, com muitos amigos adicionados, lá ele dizia onde trabalhou, onde trabalhava, não sei, tinha até foto com o pai. Então desde o começo, desde antes de eu postar aquele primeiro vídeo, eu desconfiava que aquele Facebook era realmente dele. Porém, era uma desconfiança, eu não tinha certeza, por isso que eu não mostrei. Mas eu não pensei que ele seria tão burro assim. É, mas foi. É aquilo, né, guys? Não existe crime perfeito. Porém, eu fui ter a certeza de que aquele Facebook era realmente dele, quando, logo após eu postar o vídeo, ele simplesmente tirou a foto de perfil. Quando ele tirou a foto de perfil, bingo, ele escancarou, Aquele perfil no Facebook não era fake, era real. Ficou com medo, peidou na farofa, tirou a foto. E em questão de horas, ele adicionou de volta na Steam o meu inscrito, né? Que foi lesado por ele. E inclusive respondeu minha mensagem no Facebook. Bem, no Facebook eu tinha chamado ele e falei... E aí? Vamos resolver isso numa boa? Ele apareceu no dia seguinte, falou ali pra eu esperar até o dia 11 e pediu para que eu colocasse o vídeo em não listado, né? Coisa que, obviamente, eu não farei. Ele pediu pra eu dar uma olhada na Steam também. Eu vou mostrar agora a minha conversa com ele na Steam. E na Steam, a mesma coisa. Já chegou pedindo lá pra eu excluir o vídeo, dizendo que dia 11 estaria tudo resolvido. E agora eu vou ler a mensagem que ele disse. Mas, ó, tomem cuidado para não terem dó. Cachorro, estou muito arrependido. Foi a primeira e última merda que eu fiz. Por influência de um amigo, mas quem errou foi eu. Ninguém colocou arma na minha cabeça pra fazer. Estou muito arrependido assim que liberar a trade já te mando na hora estou doido aqui o vídeo trouxe vários problemas mas tinha que ser assim, graças a Deus Trouxe, porque é certeza que se Não desse esse problema, o amigo Não teria a luva de volta, isso é meio óbvio, né Todo mundo sabe que se não fosse meu vídeo Ele ia estar tá sumido até agora, <risos> com a luva Com a grana da luva, enfim, mais uma vez aqui é ele diz ó, Fala cachorro, queria ver com vocês tem como Privar o vídeo, algo assim, tá me trazendo Muito problema, fiz o que você disse No vídeo, entrei em contato, só esperando A trade acabar, para enviar a luvinha De volta, falei até pro GBR que vou Dar uma esquinha a mais pelo transtorno E aí, ontem, sábado, assim que eu acordei Primeira coisa que eu fiz, óbvio, foi pegar um café, né, entrei no PC Abri no Steam, fui em proposta de troca e tava lá, ele devolvendo a luvinha Mano, assim, eu tinha uma aposta com os meus amigos Tinha amigo meu falando que eu nunca ia ver essa luva na vida Tinha até gente comentando no vídeo que esse cara ia assumir Eu tinha certeza que ele ia devolver a luva, cara, porque todo scammer é peidão Todo, assim, não há exceção Ele continuou pedindo na Steam para eu privar o vídeo Eu não respondi ainda e vou responder agora Cara, quem tinha que te perdoar, te perdoou que foi um inscrito que foi lesado. Se você precisa do meu perdão, eu te perdoo também. Porém, isso não ameniza o que você fez. Se não fosse todo esse saboroso que o meu vídeo causou, se não fosse a exposição que eu te trouxe, você não devolveria a luva, cara. Você mesmo disse isso. Isso me chateia, mas eu te perdoo. E agora, eu quero falar com os meus inscritos. Eu quero falar com cada um de vocês... Que assistiu aquele vídeo, que ainda assistirá e que de alguma maneira se revoltou ou se sensibilizou com a situação. Que fique de exemplo para que você nunca seja um scammer E de aprendizado também, para que você se proteja. Para que você não confie nas pessoas na hora de negociar uma skin. Esse mundo tem muito disso. Todos os dias eu recebo dezenas de e-mails e directs de pessoas que foram escamadas. E eu sei que todos esses casos que reportam para mim não chegam nem a 1% de todos os casos que acontecem no Brasil e no mundo. Tomem cuidado, por favor. E, principalmente, não ataquem mais o Scammer. Graças a Deus, o problema foi resolvido. A Luva tá de volta, quer dizer, a Luva tá comigo. A Luvinha tá aqui, comigo, em sete dias, ou seja, sábado que vem eu devolvo pro meu inscrito. Ele até me ofereceu, até perguntou se eu queria ficar com a Luvinha, eu não quero. Vou mandar pra ele. A Luva é dele. Mas eu peço, por favor, que não ataquem mais o Scammer. Ele errou. Se ele se arrependeu verdadeiramente ou não, não sabemos. De verdade, não tem como saber. Mas vamos acreditar que sim. Então não vamos atacar o cara, vamos deixar ele seguir a vida dele. Como ele disse, isso precisava acontecer com ele. Pra que ele não voltasse, né, a fazer isso novamente. E eu de verdade espero que esse vídeo fique de exemplo para cada um de vocês que esteja pensando em fazer qualquer besteira na vida. Não só roubar uma skin, roubar nada. No final, rapaziada, quem faz esse tipo de coisa só tem a perder. Aproveitando agora também para dar uma solução, porque eu sei que muitos de vocês vão falar, pô, dog, tenho uma skin, preciso vender. Não posso negociar com ninguém o que, que eu faço. Hoje, aqui no Brasil, a melhor e mais segura forma de você vender a sua skin, eu digo melhor e mais segura porque assim, das lojas conhecidas do Brasil, qualquer loja você vai vender com segurança. Porém, a grande maioria das lojas, nessas né, lojas aí principalmente que compram pelo Facebook, não pagam nada nessas skins. Eu juro, vão descontar um valor que não tem sentido. Por que não? Você vender a sua skin pelo seu preço. Para isso, você precisa de um marketplace e o único marketplace o Brasil. Da Dash Skins. Então entra aqui, ó, Pode logar com essa Steam sem medo, ou tá logando com a minha aqui agora. Aqui tem a opção de vender itens. E aí, você seleciona a skin que você quer vender. Por exemplo, ó, baioneta aquecimento de Aço Field Tested. Primeiro, você precisa descobrir quanto que vale a sua skin. Eu chequei preço aqui no Price Empire. Esse site aqui você usa de graça, nem é patrocinado. É porque é um site bom pra checar preço mesmo. Coloca o no nome da skin e aqui tá dizendo: ó, a baioneta aquecimento de Aço Field Tested vale 328 dólares. 328 dólares dá R$ 1.70,0. Aí é só vir aqui na Dash e anunciar a skin. Por 1700 reais Quer vender mais rápido? Desce um pouco o preço 1.650. bem rapidinho, rapaziada Assim que vender Eles mandam essa grana Pra sua conta Através do Pix Então é muito rápido E pra quem tá muito desesperado Pra quem, tipo, precisa vender agora Pra receber o Pix em 5 minutos Tem aqui o tipo de venda instantâneo Que, óbvio Não vale tanto a pena Vai ter que vender mais barato Mas ainda assim Em comparação com todas Todas as lojas do Brasil A Dash é melhor Tanto pra vender Tanto pra comprar, tá? Pra comprar também Porque aí você vai comprar de outras pessoas É, é mano, é muito bom Se os gringos souberem Que ainda tem gente que vende de compra skin. dessas lojas aí de Facebook, mano, eles ficam malucos. Porque lá na gringa é só assim que funciona a Marketplace. Vocês têm que usar Marketplace. Dash skins. Porque é o correto mesmo é usar Marketplace. Vocês precisam usar Marketplace. Então, né, conclusão de hoje. Não roubem nada, né? Não só skins. Cuidado ao vender um item, né? Cuidado aí pra não ser escamado. Pra não ser escamado e pra vender pelo melhor preço, vende na Dash. Se inscreva no canal também, porque falta pouco para batermos um milhão de inscritos. E é isso, rapaziada. Eu, o Rian vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Fá! Low.